Hoje, eh, os produtores que estão dentro do projeto Pingo Doce eles precisam investir em tecnologia, mas em tecnologia sustentável para a produção da melancia. Investir num gotejamento, que é uma irrigação localizada, junto a uma fértil irrigação, para ter maior eficiência, menor impacto dentro da produção. É, investir em colmeias de abelha, ou seja, a, a gente fomenta que para a produção, na verdade nós indicamos, recomendamos que para a produção eficiente dessa melancia pingo doce, ele tenha um manejo adequado de água e fertilizantes, ele utilize as abelhas, tenha colmeias por hectare para que tenha uma melhor eficiência na polinização. ele tenha mais produtividade por hectare, e também é, que ele tenha uma, um processamento da colheita é, no momento oportuno. Como nós fazemos é, o elo da cadeia da produção até a, a, a colheita, né, até o varejo, nós indicamos a ele a época que ele deve produzir, a época que ele deve colher, e com isso ele consegue fechar toda a cadeia dele produtiva e estar dentro do projeto. Né? O principal ponto é ele estar dentro do projeto para produzir, não é qualquer, qualquer produtor que pode entrar no projeto. Tecnicamente é necessário plantar junto numa lavoura de pingo doce uma outra variedade de melancia para que haja a cruz, a polinização. Exato. Hoje é, se, pro, se coloca o híbrido da pingo doce, né, a variedade da pingo doce, que é chamada Style, e se coloca um polinizador. Na verdade é na mesma linha. Na mesma linha de produção é, nós temos algumas recomendações técnicas de espaçamento, tudo é, como funciona. E nesse espaço que a gente coloca as duas sementes. Como que está esse mercado hoje? Quantos produtores e como que está a distribuição da variedade pelo Brasil, pelo mercado brasileiro? Olha, no mercado brasileiro nós já estamos produzindo do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte para fornecer ao mercado brasileiro as 52 semanas do ano sem ruptura a fruta. É, nós estamos com uma rede de aproximadamente 30 produtores no nosso grupo.